Olá, sou Gabriel Lourenço e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de Sananga tá? E hoje, excepcionalmente, a gente está do lado de um stand de tiro Então vocês vão ficar ouvindo um monte de pipoco durante a gravação, tá? Não liga não, vamos lá é, Sananga, olha só, nos últimos meses eu fiz algumas pesquisas a respeito de Sananga E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês né? Algumas coisas mais técnicas ah, Algumas coisas importantes, muito importantes a respeito de Sananga Primeira coisa, segurança Tá? Vamos lá, pensa comigo. Você vai pingar alguma coisa nos seus olhos que você não conhece a procedência, você ouviu falar que faz bem, etc, etc. Tem que ter gente responsável por trás disso, tá? Ah, os olhos são muito delicados. Então, para você que quer experimentar a medicina da floresta, né? Para você que quer experimentar o uso da sananga, aí eu vou passar algumas recomendações muito importantes. Primeiro Vamos lá, se você usa lente de contato, você não pode pingar sananga direto. Primeiro você tira a sua lente de contato e aí você aplica a sananga. Ah, Gabriel, depois eu coloco a lente de contato de novo. Não, você tem que esperar no mínimo 12 horas para colocar de novo a sua lente de contato. Tá? Então, não adianta insistir, é uma questão de segurança. Por quê? O que, que acontece? A sananga, ela tem... É, tanino, que é aquele mesmo tanino que você tem, na, na é uma destringente que tem no vinho né então quando isso entra em contato com os seus olhos, ele causa uma certa irritação e essa irritação, se você estiver com a lente de contato, não vai dar certo porque a tendência é que você queira realmente coçar os olhos tá e não é bom, quando você coloca a sananga, o ideal é que você deixe ela trabalhar nos seus olhos ah Gabriel, mas arde muito. Pois é, existem algumas graduações de sananga, eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas a ideia é que você deixe ela trabalhar e você com os olhos fechados, você vai mexendo o teu globo ocular de um lado para o outro. Tá? Isso vai ajudar a passar mais rápido a, a ardência e aí você pode abrir os olhos. Como eu sempre brinco com o pessoal, né? você acabou de passar a sananga, quando você abre os olhos, uau, full HD. Tá? Então... A sananga é muito importante que você é, tome certos cuidados, ok? Não vai aplicar sananga numa criança, ela não tem, ela não tem idade para isso, os olhos da, da, da criança, eles, é, é, vamos dizer assim, eles não tem maturidade física para aguentar muitas vezes uma sananga forte. Uma pessoa muito idosa, também você não vai poder usar uma sananga extra forte, por exemplo. Essa sananga tem que ser diluída, você tem que usar uma sananga com uma ardência atenuada. Ela vai ter o um efeito, vai ser benéfico, mas você tem que trabalhar com uma sananga atenuada. Outra coisa muito importante, se vocês, você se você fez... Opa, enroscou tudo aqui. Se você fez algum tipo de cirurgia nos últimos três meses, e eu você mais preciosista. Vamos colocar um pouco de segurança nisso? Nos últimos seis meses, tá? não utiliza sananga. Okay? Depende, independente da cirurgia que você tenha feito Não utiliza sananga Se você fez uma cirurgia nos últimos seis meses tá? Não é uma boa ideia ah, depende da, da, Dependendo da força da sananga Ela pode até atrapalhar um pouquinho O processo cirúrgico ao qual você foi submetido Então tem que tomar esses cuidados tá? É para todo mundo Mas nem todo mundo deve utilizar Esse tipo de medicina tá okay? Outra coisa importante Vamos lá você comprou uma sananga. Primeira coisa que você vai fazer, não sai pingando, tá? Você vai vir aqui, ó, e vai ver a coloração da sananga, tá? Ela não pode estar muito escura, é, é, uma, é como se fosse uma aguinha turva, né? Daí o que, que você faz? Você vem e cheira. Ela é quase inodora, é quase inodora, tá? Mas algumas podem ter um cheiro sim. Essa daqui, no caso é a tabernácea Montana ondulata. Ela é feita a partir da raiz, tá, de uma planta. E essa raiz, ela é macerada e ela tem propriedades fungicidas e bactericidas. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho de coisas mais técnicas a respeito da sabanka, porque é muito raro você encontrar material uh, médico, né Material oftalmológico a respeito da, da sabanka. Mas a gente está fazendo uma pesquisa muito intensa. Então vai ser legal porque vocês vão ter ah, alguns dados que a gente não acha em qualquer lugar, tá? E isso, obviamente, vai dar um pouco mais de segurança para que você possa utilizar a, a medicina da floresta da forma correta, ok? Bom, por hoje é só e a gente se fala no próximo vídeo. vá, xavá! xavá.